tipo, curtiria da pessoa até, era engraçado dávamos nos bem só que dávamos, às vezes dávamos tão, era tão fixe que tipo, a tesão às vezes amigos É, provavelmente as atividades mais fúteis que eu, João Castro, fiz na minha vida Se calhar para ti foi fútil, para mim foi absoluta utilidade eu compro roupa de, de muito a muito tempo. Mais vale que seja, tenha qualidade, mais vale que tenha uma estética que, que não saia de, de moda. De, de assim ou pelo menos do, do meu gosto, que, é que possa ser mais contínuo. Cala é o teu gosto, fala-me o teu gosto. Isso é outra parte. Já lá é iremos. É que não há bem o meu gosto. Se não fosse a Mariana a vestir-te, amigo. Eu tenho <risos> escrito no meu diário, ok? Ai, o uma o diário espécie de franco. diário que eu tenho. Ver-te ver <risos> ao espelho. Porque, porque eu precisa, não porque senão este rapaz cheia de casa e nem casa. sequer via se a roupa não combina. Lá em branco. É que branco não todos os dias. Não me vejo, não me vejo no espelho. Vejo. Vejo espelho, vejo espelho. Eu acordo, realmente se tu foste mais organizado eu lavo os Pro, Eu saio de casa sem relógio, já cheguei a ir a voltar a casa para buscar relógio. Eu não consigo, eu é? não consigo. E tipo essas pequenas coisas, tipo arranjar-me dá-me confiança. com a roupa. As peças de roupa que eu mais gosto de usar neste momento são peças que herdei do meu avô e do meu tio, morreram há anos. E a mano, este casaco aqui não era do meu avô. Pronto, por exemplo, yeah. este é a camisola que eu estou a usar hoje era do meu avô. Essa <risos> ideia de, de, de, de que um sujeito se vê e é capaz de se reconhecer implica alguma consciência de si próprio. E depois criar todo um conjunto de símbolos e de mecanismos de autoapreciação a partir disso é... Toda uma construção. Quem tem boca vai a Roma. O que é que eu disse? Diz mal de Roma. Vai! A. Vai tudo junto. Ah, vai! Porque na altura eram os romanos que estavam. Tipo, tinham tudo. Ou seja, quem tem boca insulta Roma. Vi uh, vários tweets de várias pessoas. Algumas que eu até simpatizo intelectualmente com elas. <risos> sempre quis porque esta merda, bro. <risos> Não, mas algumas que eu até simpatizo. Outras que nem por isso. Mas a falar mal de Moelas. De Moelas. Do Mo <risos> <risos> Ora, acabaste de dar o nome do Contra-Informação. Não temos um plano para uma catástrofe, não temos um plano para, uma, para é um, um desastre natural, é uma isso. coisa que não possamos prever, não temos um plano. Se isso é no centro de Lisboa, Luís Carvalho deixa-me dizer que és um privilegiado merda, porque há pessoas que têm de viver em torres novas a 40 quilômetros. Era um dos que dos comentários, vai dizer isso é quem anda de comboio primo. Minha libido pode estar em altas e, um... e passado umas horas, não? Obviamente, mas isso sim. Mas imagina, sei que me está a interessar de alguma maneira. e no mínimo, vou gostar de conhecer a pessoa. Gostar, não vou ter curiosidade em conhecer a pessoa. Ok, e ali, não. E há uma cena que eu acho super curiosa. Uh, pessoas que a maneira como nós nos relacionamos com a internet, que esta pessoa, ah, não é a primeira vez que isto acontece. Ah, já tinha uma cena que durou até para aí dois meses. Em que, em, que, em que ela estava a Orny me mandava só tipo nudes ou às vezes tipo sex tapes dela me mandava só, tipo estou Orny toma isto, responde-me de alguma maneira, texto, imagem o que for, responde-me uh, só que depois fisicamente não isto, isto tem dava, interesse estudava é um é... podcast que eu podia estar aqui meia hora a seguir <risos> a falar sobre esse assunto Queres falar? Não, não vou falar aqui. Não vou falar aqui. Acho que é. Isso é, é um. Demasiado isso bom isso para parece um país, episódio. Sabes que oh, não Castro, interessa como começa. Interessa como termina o caralho que foi <risos> <risos> ah, <risos> É desinteressante quando acaba e é uma conversa que, a correr bem, não chegará a lado nenhum. O meu nome é Francisco Paz Rodrigues. À minha direita, Castro. À nossa frente, atrás da câmara, <risos> Luís Bessa. O que acabaram de ouvir foi a reta final do nosso episódio do Patreon desta semana, que se quiserem apoiar este projeto e ou ter um acesso a um pouco mais de conteúdo, poderão subscrever. Agradecemos também que deixem o like, que comentem, porque isso ajuda muito. E ajuda não só nós, ajuda-vos também a vocês a descobrirem outro conteúdo interessante. Porque se vocês, que ouvem este podcast, que veem este podcast, deixarem like, deixarem... Um, algum tipo de interação favorável vai-vos ser recomendado. Conteúdo do género não ganhamos só nós, ganham vocês e outras pessoas que façam um trabalho que seja do vosso agrado. Não custa nada, acho eu. E o prompt, o primeiro prompt para comentar desta semana é Aventuras no Tinder e prendas de no Natal no para a minha nunca mãe, por ninguém. favor. <risos> nunca tive se eu... nunca tiveste Tinder. Não é? Eu já tive Tinder, mas eu tinha Tinder. Não sei se te, se te recordas. Uh, quando eu antes, os meus primeiros trabalhos no Instagram era sim. fazer pilas em um, e de era tipo, Photoshop do Tinder. de pilas em objetos cotidianos. Certo. Tipo um telefone, com uma um, um capacete com um mamilo. Uhum. Aquela cena que eu fui uh, à sim. faculdade falar. Sim, sim. Quando sim, dei para uma palestra uma faculdade Valeria. sobre mamilos. Não não, não, não, não. Aqui no... Ah! Estavas a trabalhar? -me? Foi... Não me lembro onde é que foi. Nos Mai. Foi nos Mai? Foi nos Mai. Ok. Obrigado, gerente. Tenta não estragar. Uh, e, um, e eram essas as imagens que eu tinha que eu tinha na, no perfil do Tinder. Ok. Tu eras uma, uma, uma a tua o teu perfil do Tinder era é um perfil de promoção da tua página do Instagram antes de haver uh, Tinder de promoção. Yeah, que é o que mais há. Que é o que mais sei, há. Mas era isso. Mas era isso. Mas tive, tive um, mas que tinha matches. A pessoa uh, gosta da tua arte? Porque... Não, porque tinha uma descrição muito divertida Eu sempre foi muito bom Tu não, não, não, és é bom com palavras, obviamente é bom em descrições. Ele é bom com palavras, ele é bom com imagens Ele é bom na primeira impressão Sou muito forte na primeira impressão, <risos> Aliás, há um. Em física também, eu sou bom, eu sou um. <risos> eu acho que te imaginas. Eu, eu sou, sou bom, eu não, sou gostoso, sou um não, pãozinho. Não é isso, não é depende do teu humor, depende não... do teu estado de oh, oh, oh, espírito. Quantas vezes é que já me viste mal-humorado? Algumas. Esta semana? Pois. <risos> não, mas eu, eu vou dizer. Eu, pai, desculpa, eu acho que sou uma pessoa. Tipo, isto mudaste à parte. Se calhar estou muito errado. E se for errado. para eu nunca fui num date contigo. Não estou é, a falar em dates, mano, estou a falar na vida. Na hum. vida, eu sou uma pessoa muito fácil de estar uma vez. Em tudo. Certo. Uma festa, uma vez. <risos> Sabes o que dizer? Sim, quando em Um quando. jantar uma vez, olha, tenho um amigo meu, vais conhecer, vais curtir uma vez. É. Tipo, eu sou muito forte uma vez. Uma vez, és muito sei, forte tenho na esta... primeira impressão. Não tenho mesmo, esta... então. <risos> também, também não é só forte uma vez, é que o Castro é uma pessoa que se vincula que... pouco. Pois, certo. Como assim, e, vincula por pouco. isso é verdade. E por isso não é só que sejas forte, ou seja, no sentido de, da maneira como a outra pessoa te fica a ver, é daquilo que é a tua zona de conforto social, que é não há vínculos, estou distanciado. Hum. Fala, se nós conhecemos agora o italiano que eu acabei Lorenzo da primeira vez já chegou exatamente <risos> exatamente vai ver no próxima não haver é é um mas é aí já um passou bem não, não é a tua forma de ser é legítimo e tu é mais eu sou completamente diferente tu és mais tu és mais tu és mais começa tu és mais stonks stonks como, é essa, tu, tu como, como assim, tá? <risos> subir o gráfico Sim. Ou de depende do ponto de vista. Não, não, não. Imagina, tu és uma pessoa que começa mais, mais a mais a medo e entregas-te mais. Certo. És mais intenso. Sou super intenso. Sim. Sim. Mas, mas no início <coughs> é, é, é, tipo, um, és tipo. Mais, és mais. Os primeiros momentos são mais distanciados. És mais distanciado, eu sou muito Sim. forte. Sim. Sim. E, e depois só tu, se na mais... verdade, te estás, te estás a borrifar <risos> Sim. E eu vou criando uma ligação. Por isso é que eu ah, era bom a vender carros e merda assim. Hum. Naquele pois, dia aquela é... pessoa adorava-te. Não, eu acho que sou Acho que é uma coisa que eu sempre reconheci em mim, que era... Eu sou bom na primeira... Por isso é que eu não, é que eu não tinha deites, era fortíssimo em dates. Tipo, Furtíssimo Date. Mas tipo, era uma pessoa, <risos> uma pessoa alta taxa de sucesso. Não, não, não, Furtíssimo Dates, vamos, vamos meter, tipo, quando digo Fortíssimo Dates, era tipo, os, não eram aborrecidos. Havia sempre um segundo date. Não, não é, nem, ah. tinha a haver mas não eram aborrecidos. Era tipo, não era só, não era. Imagina, tu vinhas jantar, íamos jantar fora, eu íamos ver um copo e era, um, e era divertido, era efetivamente tipo, era um, bom, um bom momento passado, havendo ou não, obviamente uh, tipo, se jogos. Sim, era, mas era tipo era divertido, a ver? Certo. Porque, porque. Porque, ah, não, porque, não, não, não. porque acontecia muitas vezes comigo, eu estava em dates e a aborrecias? -te. não, não, não, não, não, eu, lá está porque era só uma vez mas <risos> acontecia muitas vezes comigo estava em uhum. dates tipo, curtia da pessoa até, era engraçado, dava-nos bebenhos, só que dávamos, às vezes dávamos tão, era tão fixe que tipo a tesão às vezes desaparecia uma tipo, éramos tipo, estávamos aqui a curtir, estou aqui, estou tipo, a gostar da conversa e do da companhia eu mas isso colo... a mim só me dá mais vontade. Pois, se calhar somos diferentes já ah, que não, isso... somos super diferentes. Eu só estou a fazer aqui o contraponto. Yeah, não sei. O Castro, mas... o castro a tro... ficam tropinhas muito depressa. Então, não é tropas, bro. Tipo, às vezes gosto de ter uma conversa. Eu também, mas escola é mal de. Não, mas de passa. Sexo depois passa. Não coisa. é isso. <risos> não estou mas... a dizer que só. que não respeito Ah, mas atenção, mas há aqui uma parte interessante que é uma diferença grande. Por exemplo, eu tenho Tinder. Uh, e, e outras aplicações do género, algumas mais engraçadas que outras. Eu nunca vou, eu nunca vou uh, com o objetivo de ter sexo ou o que é que seja. Eu vou sempre com o objetivo é, pronto, de ter sexo. Pronto, ainda bem que tu falas melhor que eu, era isso que eu estava a dizer. Tipo, ah, mas estavas a dizer que eu sou, eu sou muito bom Não, eu não. Muito... quando eu digo é tipo, o date nunca é Eu acho que imagina, quando tu dizes, eu sou bom, tipo, os meus dates eram os teus bons. dates não tinham o objetivo de, Sim, mas de era um acabar, não. Tipo, efetivamente, cama. o date, quando tu dizes date. Falas todo um, um conjunto de. de, de, de ou beber um copo, ou um café, ou jantar fora, ou falas ah. do sexo. Porque isso, eu sou horrível, eu, eu... mas o ar era forte no resto. não está a Não, mas imagina. temos que ser. Não é, é temos que ser não, é? não é isso, eu quando, eu quando, eu quando, eu quando tipo, ia, eu, imagina, é por isso que eu, tipo, pessoas com quem eu estou, estás a ver, tem uhum. que ser pessoas que as duas coisas se complementam muito bem, que é a parte da conversa ser ótima, a certo. parte da javardice ser ótima e depois haver outra zona não é? Então, afinal, não somos assim tão diferentes um do outro. Se calhar, não, mas sabes que é, mas eu pois, calhar mas eu, eu às vezes só preciso um bocado de validação. Externa. Não, mas imagina, tu tens aquilo sobre, sobre a vinculação ou não, tu tens uma facilidade, não sei relativamente à tua vida romântica, porque não presenciei, mas, mas tu tens uma facilidade em desligar-te da pessoa. Até pessoas que sejam bastante mais próximas de ti, tens, lá, tens bastante facilidade. E portanto, é normal que, que imagina. O caso do, do, do date. Tens um primeiro date com a pessoa. E não vais ter um segundo mesmo que a pessoa diga porque não estás com paciência. Porque nesse dia começaste uma nova temporada da FM. ou que seja e não fazes. E eu, se tiver gostado, faço questão... Super legítimo. Prioridades. Eu não tô... eu não... O pasteleiro não, não, não vai ter... Não As relações da elite <risos> assim ser treinador. Eu, eu, eu, eu se, se gostar de estar com uma pessoa, seja em que em que moldes for, eu vou fazer bastante esforço para estar e eu estou de facto com, com várias pessoas eu, por exemplo ao longo de uma semana socialmente. Sim, pois é, eu não tenho isso eu, eu nunca tive, acho que nunca vou ter. Já me dei muitas vezes a fazer isso, mas depois aborrecia muito. Eu acho que já está eu acho que posso se eu, se eu tiver com vontade de estar com as pessoas uhum. agora nem estou a falar bem, estou falar de pessoas sim, no, no, no geral, geral acho que a minha presença pode ser uma boa presença é um plus, acho eu mas se não tiver com vontade de estar tch, acho que se nota mesmo percebe é quando nós fomos este fim de semana a comprar roupa uhum. eu disse se eu, já, eu fui com os cornos e depois é que deixei de estar com os cornos depois estava também me diverti um bocado depois também passa a coisa do estar com os cornos e... Sim. tu reparaste que eu estava um bocado com os cornos? claro <risos> obrigado Sim. <risos> um, pá, porque não queria estar... Não, imagina, foda-se, por é assim, que é que eu estou aqui, por que é que eu estou aqui mas depois o ok, passou hum. Tu estás aqui, ou estavas ali, porque. Me comprometi. Não, porque é Natal. É uma época de Gosta. consumismo. Consumir. Oh, ainda bem que já, tá, já nem lembrava dessa merda. <risos> <risos> ainda aqui. bem que cheguei ao tema. É o nosso tema de consumismo, exato. Olha, Francisco, mas. Foste só para consumir? Diz-me só. Foste para consumir? Não, não fui nada. Eu fui, eu fui para estar com vocês. Mas é foste tipo para o social, não precisavas de roupa. Não, não precisava de roupa, comprei as merdas, comprei. Se e... não contextualizar aqui, porque estamos a falar de uma cena específica ah, da sim, nossa sim. Nós, nós, nós sábado, sábado, sábado. sábado. Não interessa, nós fomos um dia. Não interessa, porque, não, interessa. É super importante ser sábado, porque às horas tem que eu acordei, às horas. É importante é. ser sábado, bro. É tudo mais importante ali ser sábado. Tens não. toda a razão. Continua. Pronto, desculpa. sábado de manhã, às 8 da manhã, acordámos, todos, todos, ou seja, no, no, no, ao, ao nosso grupo de pessoas. Porque fomos um, a um spot de um uh, boi bueno, longe daqui tipo fomos Fomos um ao Vale do Ave. Pronto, comprar roupa, teoricamente de marca, que era mesmo só as chabatonaças, tipo em uh, barata, basicamente foi isso. Fomos a lojas de fábrica. Pronto, Não. lojas de fábrica. Comprar Não. roupa, porque, pronto, camisola os 200 paus que estavam. 10 euros D diesel e lenda e eu falei? diesel, diesel Landa não que supostamente vocês foram ver aos, aos sites das marcas sim mas daí pronto está bem podia ser contrafeito sei lá mas me interessa e uh, a todas essas horas gastámos todos dinheiro uns mais outros menos mas que na realidade a nível de se fosse comprado em loja poupámos umas centenas de euros sim é. certo um, e é Provavelmente das atividades mais fúteis que eu, João Castro, fiz na minha vida. Se calhar para ti foi fútil, para mim foi absoluta utilidade. Pois, bro. Tá, desculpa, agora não posso dar a minha opinião? Estou no não, meu podcast, cá, não, não. não posso dar a merda da minha opinião? Podes, claro que podes. meu filho, mas claro que podes. lá está, eu está o exemplo dele. Para mim ele é foi o... lá por uma questão de utilidade. Mas o Chico. que Eu... se pudesse, atenção. Se o chico, se Eu pudesse, e o Castro viramos, co... viramos as costas e num momento. E no outro o Chico tinha mais de metade da loja nas costas. Eu tinha muita. Mas aquilo... Era para experimentar, está bem, mas foi oh, engraçado. Parecia um gajo da casa oh, dos áreas. É isso é verdade. Mas, o Francisco Francisco R, Não, Francisco... Francisco R. Aliás, tem as calças do Francisco R é a, a, a chamada, a, a chamada a calça está saca rolhas que em baixo faz o, não, o nosso não, não é a calça que dá para puxar aqui que é o meu staple de ser à noite agora ah mas eu estou mais eu tô mais de segredo de, de pés estás com, com essa bota uh, não, mas lá está para mim isto foi um plano e, e, foi, e, e eu gostei por isso é que trouxe, quis falar do consumismo agora e trouxe desta forma porque para mim por causa da minha relação com roupa foi absolutamente utilitária. Fiz uma relação custo-benefício. ok eu compro E eu compras roupa... para o resto da vida. Eu compro, <risos> eu compro roupa de, de muito é muito tempo. Mais vale que seja, tenha qualidade. Mais vale que tenha uma estética que, que não saia de, de moda. De, de ou pelo menos do, do meu gosto, que, é que possa ser mais contínuo. Qual é o teu gosto? Fala-me o teu gosto. Isso é outra parte. Já lá iremos <risos> É que não há bem o meu gosto. Se não fosse a Mariana a vestir-te, Eu gosto. <risos> eu, eu, eu, eu, não, eu... Pronto, então vais fazer esse parênteses. Eu Mas tenho. Um beijo, eu... Não, o Chico o tem rapaz. uma polícia. Não, eu tenho, eu tenho o meu gosto. Não tenho é, motivação nem paciência para o pôr em prática, nem. E depois sou, Furreta. Certo. Não estou-se. <risos> eu não estou sobrou a cena é que não, isso é a, é é a prova mais forreta de eu o gajo mais mais mais a tua luxura estava tá em ti. chegaste lá adiante não compraste nada porquê? porque não precisas eu compro tipo a Nike compro na Nike roupa não bro eu gastasse 30 paus eu mas... gastei o mesmo <risos> eu comprei a, a comprar para ficar eu, no eu, armário eu comprei que fica aqui claro eu comprei aqui 12 peças de roupa pelo preço em que se fosse uma Nike comprava uma camisola ok? ainda ofereci a Suzy, umas calças e uma camisola à minha mãe. Caramba. Ok? Aquelas roupas à partida, tendo em conta a qualidade do tecido, toca, é aquilo espera durar-me há muito tempo. Certo? Foi o que eu fiz ali. De resto, sobre o meu estilo já lá iremos porque isso tem a ver. Olha, Lili, ali. Vaidade. Ou a ausência dela, ou o que for. Bro, desculpa, que és tu... vaidoso. Agora, percebes? Estética, rei. fisicamente, não. Porque não eu... tenho tanto essa relação. Não, tu és vaidoso, Tu simplesmente tens o estilo. Mano, eu tenho um problema. Eu tenho não, tis, um problema tis, que tis. eu ando a tentar. Eu, já, eu escrevo. Tu tens um problema. Eu tenho é? escrito no meu diário. Ok. Ai, Uma de de diário que eu tenho. Não, Francisco <risos> Pais Rodrigues, faz está bem? Ao espelho. Porque, Porque eu precisa. Não me vejo ao espelho. Porque senão este rapaz cheia de casa sei, e nem cara. sequer via-se a roupa com o está lá em branco Como é que tu com aos dias. Não me vejo não me vejo no espelho eu acordo eu lavo os dentes eu via-se ao espelho. espelho se fosses mais organizado porque quando eu digo organizado é organizado te organizado. <risos> organizado ah sim trabalhares sim. o que tens organizado quer dizer que não trabalhas o que tens certo tens um gajo bem parecido obrigado se, se me permites claro. se te aparasses um bocadinho És yeah. <risos> <risos> um, um gajo bem parecido e tu sabes que uma pessoa bem parecida não é quando está vestida hum. é quando está eu ia dizer não, mas eu não, <risos> não é quando está na praia, primo. Ah, sim. Que está todo tipo wild, estás a ver? Está água do mar, cagado, toda um bocado de areia... A praia é aquele sítio onde nunca estás tipo arranjado. Sim, mas como... Mas está tá um arranjado como os outros todos. Exato. Exato. Ninguém, ninguém, ninguém é, é o que eu disse. Ninguém está... Sim, mas estás tão organizado como todos os outros, certo. percebe? Ou seja, tu notas quem é que é mais naturalmente bem parecido, ou pelo menos pelo teu gosto, né, Do que outras pessoas. Uhum. Na praia. Certo. Pronto, depois, obviamente, fora a praia, a forma como tu te, a forma como tu te arranjas é e é salientas os teus, os teus, as tuas qualidades. Certo. É que meio caminho andado. E tu não fazes isso. Uhum. Não é? Não, não fazes. Estás a ver? Uhum. Mas se tu fizesses mais um bocadinho isso, mas se calhar irias perder aquilo que, que é fixe em ti, que é seres goofy. Uhum. Pá, não Porque sei. É, agora imagina, acho que agora vesti como um mega. Que esquisito que era. Tipo, ter, ter a atenção que não, não, não faças isso no canal. Não, não. não O Nio Grosso. Isso. O Nio new... <risos> Grosso. Não, é isso. Pronto, vou ao, Meg, vou ao meu exemplo. Eu demoro tempo para arranjar, mano. Estás a ver? Eu e eu, o Meg, meu Deus. Percebes? Eu faço a barba, para as coisas. mas tipo, recente-me, minimamente, sair de casa. Arranjar. Tu é só, tomas bem. Sim. Percebes? É isso que eu estou a dizer. É mais... E atenção, porque tu estás bem. Não, e hoje em dia, por exemplo, já nem faço a barba com cuidado. Só deixo te mandar ou não um tapete num de entrada a tua, a tua barba, <risos> não <gasto>, uma casa. <risos> não gasto, não gasto dinheiro em barbeiros para ir a quatro ah, anos. Ah, eu nunca gastei na minha vida. E mas isso quem vê, quem vê isto no YouTube, certamente já terá notado. Uh, e isso é quase um statement de identidade, a parte do cabelo. Ah, não, acho que é uma cortada. Ah, caguei. Mas é uma parte por isso é que está no meu, por isso é que está no meu diário ou journal, que é uh, isso também é importante. E eu, eu já fui de facto, um miúdo vaidoso aos 13, 14 anos. Se eu aos 13 anos dava um chute na testa. Filho. O quê? Se é tipo aos 13 anos. Eu... eu não, aí se calhar também não, era. Mas era ter muito uma crise de identidade. E assim, eu, eu sou assim, em parte, creio eu, sou parecido com o meu pai nesse <risos> ano, Mas porque a minha mãe é totalmente o oposto, é muito vaidosa. Minha mãe é super vaidosa, sempre, sempre que está em público, anda sempre arranjadíssima. Uh, arranjadíssimo, ou seja, está cuidada está tá todo o outfit, todo o detalhe planeado, tem esse gosto que eu não tenho, é um bocado a resposta a isso, porquê? porque isso em mim me traumatizava um bocadinho que eu ficava sempre muito tempo à espera da minha mãe para o que fosse, porque ela estava a arranjar e mesmo a ti, certamente, ai tens que vestir isto e tens que vestir Bom, aquilo, e tens que vestir não fazia aquilo outro tanta impressão porque estava muito naturalizado que eu me recordo, se ah, calhar okay. se vou fazer uma, regre uma regressão terapêutica, hipnotizam-me e, e saem daí muitos traumas, mas eu não me recordo mas lá está, eu a minha mãe andava sempre com uma bunda de roupa para mim, quando eu era puto. Falava-me disso. Mas era e porque eu eras muito cagão, homem. E eu Sim, tu és eu isso não é pela vaidade. Isso o... era porque era preciso... a não, a, a mínima nova no a minha queixo. mãe trocava me um outfit. <risos> ah, ok. E era sempre uma coisa impecavelmente escolhida. <risos> ah, ok. O Chico é aquela pessoa que senta numa mesa e é uma t-shirt nova. Não, sugeste-te muito, surges te muito. és muito lambon, acho. Sou cada vez menos. Admito, admito. Mas ainda não. Isto faz, é, é tudo um processo de... Abra, é, eu sempre que olho para ti que eu não acho que dá forte, a que respeitado. uma pinga de camisola. <risos> <risos> Olha, ultimamente não tem acontecido. E se, se tem acontecido, é porque tu não saís de casa. Não, eu não, estamos aqui a mandar boquinhas. Estamos... <risos> Olha, mas, mas é assim. vou dizer uma coisa, mas vou dizer Sim. uma coisa. E isto vem também aí na parte de, da fertilidade e um bocado de... Isto é também... Sá, estamos vamos... a falar muito de mim. Não, não, não, mas falo, eu gosto quando falas de ti. Eu gosto muito quando falas de ti. Eu vou-te dar este passo: que é uma coisa que tu pensa numa coisa que tu não consegues sair de casa. Tipo, saís de casa e parece que te falta com alguma coisa. Oh, fácil. <risos> Meias? Não, me... não, ah, não, sim, não, mas estou a falar que okay. as pessoas possam ver. Sem ser. Um... Tu usas isso em, prim... em primeiro para as pessoas te verem que estás a usar isso. Eu nada. Pois, lá está, mano. Eu, eu tenho isso. O Bessa também tem muita que gente sem é relógio tem um relógio assim. relógio ah, e correr um ter um fácil bro eu saí de casa sem relógio já cheguei a ir a voltar a casa para buscar o relógio eu não, não é consigo é? Não, eu, é, não é, eu não consigo sair de casa é, sem e, relógio e eu, eu correr, acho que mano. isso eu, eu isto aqui eu acho agora podem, podem dizer nos comentários porque imagina isto aqui não é só para ter engagement. Uh, é porque amanhã <risos> eu também quero saber de vocês <risos> <risos> <risos> mas até comprar mas até comprar são quero todo vínculo não bro imagina perfume eu e tipo essas pequenas coisas arranjar me dá me confiança Certo, obviamente. Era, isso, era precisamente isso não, que eu ia dizer. Eu quando me estou a sentir tipo, fixe, eu fico mais confiante Ora, do que quando estou a meio, meio... Claro, obviamente. Ora, lá está. Esse, o culto da imagem está muito relacionado com a maneira como nós, hoje em dia, criamos, ou uh, suportamos a nossa confiança. O relógio é um exemplo, o perfume é outro. E lá está. Eu, aos 13, 14 anos, planeava outfits, não repetia... Em determinados parâmetros. Eu prestava atenção a isso. Tenho uma coisa para vos dizer. Tratava do... O quê? Penteava o cabelo todos os dias? O que é que ia Não, não. Acaba, acaba, acaba. Ah, pronto. E perfumava-me, coisa que deixei de fazer durante muitos anos e que voltei a fazer este ano. Que faz bem, bro. Faz bem aos poros. Eu percebo. Não. Faz bem e sente bem. Mas diz o que ias dizer. É, mano. Tem estado bem chuva, sabes? Ah? Tem estado bem chuva. Sim. Está toda chuva. Está chuva. Mano, eu tive aí um stress porque. Mano, tinha boxers, tinha uns boxers todos para lavar. Por causa da chuva. Ok. E tinha uns, uns boxers tipo com 12 horas. Deitei-me, a casa também, um deitei-me. E no dia a seguir, que é, eu faço sempre essa merda, mudo sempre de boxers. Tipo, no tu dia a dos se... boxers? Eu dou de boxers sempre. Ok. Só dou de boxers. Ah, só. Vou, ok, certo. Estás a ver? Um, só que. Lá está, cheguei a casa também, vesti estes boxers. Só que no dia a seguir, tomo sempre bem, acho que né? para o tipo, trabalho. Uhum. tomo mudo de boxers não mudaste nessa vez e não mudei mano, eu senti-me com o cu de o dia todo e não estava, estava cozinho limpinho claro, e que pode sim, pode só que se eu tipo me sentir tipo, mesmo que de cu estás a ver? porque tinha uma cena que era usada usada 12 horas certo tipo, andei o dia todo Ninguém, mais, eu... inv, mais tipo estás a ver com o um semblante mais para baixo estou a perceber não estava não estavas a sentir-te bem mas sente isto é importante é bem importante, bro é claro importante. que sim e, e é nesse sentido que eu também tenho trabalhado trabalhar, porque, porque, porque, porque... <risos> fazendo a tua introspecção, tu percebes que não há coisas que eu tenho a ajustar ou não. Tu achas que imagina a nível de saúde mental estas, estas, estas, ingest... estas merdas, estás a ver? Tipo, comprar coisas que não precisamos, gastar é. dinheiro em merdas que não precisamos, hum... pronto eu ia falar de Natal mas nem quero falar de Natal mas gasta, comprar merda estás sim, a ver Natal é típico compras mais alguma coisa faz... para ti e para os outros é parte de ser para os outros às sabes também é importante claro é importante, claro. É importante eu acho que é muito importante Não, uh, super uh, mas mais para ti que para os outros neste caso sim tu achas que ajuda obviamente depende de pessoa para pessoa claro mas ajuda mais ou é aquela sensação falsa tipo de comer um hambúrguer uh, para te sentires bem tô, sim eu, acho Eu não sei se a pergunta foi muito interessante, mas. Não foi, é super, foi um efeito, é, foi super in é. é super interessante, mas parece-me que o problema está na dose, não é? Na forma. Na dose e na motivação. Porquê é que estás a fazer isso? Hum. Em que momento estás a fazer isso? Com que frequência estás? E, e quais são as possíveis consequências disso para ti? Positivas ou negativas? Para muita gente, como por exemplo a minha mãe, era uma injeção de dopamina. Comprar merda. E depois aqueles venecem. E depois a roupa perde utilidade e fica perdida num armário e só te lembras que eu tenho passado dois anos e etc. é só mais uma. Por exemplo, a minha ligação com a roupa... As peças de roupa que eu mais gosto de usar neste momento são peças que herdei do meu avô e do meu tio. E há, mano. Este casaco aqui não era do meu avô. Pronto, por exemplo, yeah. este, a camisola que eu estou a usar hoje era do meu avô. Yeah. São pessoas que vieram muito queridas e que. E, e que... que manda a ganda pinta para o gajo da Peaky Liners ao oh filho. <risos> <risos> <risos> roupa velha, altamente, mesmo um... até mal. Não, mas lá está, eu, eu, eu não, não vejo necessariamente por isso. Obviamente que, se, que se, eu, se eu olhar para uma coisa e me ficar manifestamente mal, até posso usar às vezes. Claro que tem zoela well afetiva à roupa. É isso, tenho isso. E depois tem a durabilidade dela, são peças que duraram e que que estão a adorar comigo e que é que tu não? achas que em filmes, em séries, custa boa é a pessoa que perde a, a mulher ou perde o homem tirar a roupa do armário? Ah, isso ah, isso é, é uma sensação todo de um proximidade. Outro, não, um mas não, não desculpa. Uma outra alteração sei, do eu espaço físico e A roupa é uma de de coisa importante da pessoa. Tipo, a roupa. Super começo, importante, é, cara. Tipo, imagina, tu morrias, estás a ver? Ou tu morrias. Hum. Imagina que, olha, tinhas um acidente. não Estavas a partir qualquer merda. Certo. E eu via, tipo, a tua... A minha camisola Não, tu morrias ou via alguém com esse casaco, estás a ver? Tipo, imagina que ele tinha morrido, nós claro, estávamos hoje na rua e pensávamos alguém... aquela imagem pronto claro. Nós estávamos logo, tipo... E é essa... Sim, mas tu falas como se fosse uma razão, um nível pois, que, que mas não, é... Pensei, não é... Mas não é por mamíria, ser a roupa, imagina, se calhar. Não é por ser a roupa. Mas eu acho que a roupa é uma coisa muito importante nas pessoas. Porque é a capa do ser humano, bro. é a forma como te apresentas? Da mesma forma Achas que, que, que lembras da capa da um tua e... identidade, claro, tem, bro. Imenso. Achas? Aliás, a, a pensar nestas coisas esta semana até estava a pensar uma coisa que a minha mãe fez comigo e que eu não e que eu não farei com filhos ou se tiver, adolescentes meus, isso também, uh, mas é comprá-la eu durante muitos anos, e por isso é que também desenvolvi um, este hábito. A roupa aparecia-me, eu gostava ou não. Se não gostasse, a minha mãe trocava, mas tipo, eu, porque eu não tenho, eu tenho zero paciência. Sim. Vocês viram-me ali, eu fiz toda uma preparação mental durante semanas para ir este sábado àquele sítio. <risos> Porquê que eu... achas que ele está a dizer que agora anda a meditar? Eu mentalizei. -me, Até que começou eu... não, a meditar, bro. <risos> oh, eu e o é. Messay assim, de lado, estamos melhor cá fora à nossa espera. O, olha porque <risos> Não foi Bessa? Estava eu, é, eu já estava lá Passado 20 minutos da, Não era o Bessa Eu estava primeiro a tentar vestir-me como o CJ Se vestia do recreio é, Queria completo. comprar a roupa e, do CJ Verdade ou mentira? Completamente e, uh, <risos> e, Sim mas completamente e, e, é e, e depois o meu amigo Francisco o, <risos> <por> impulso consumista <risos> O meu amigo Eu estava lá e queria-me vestir como o CJ depois, Mas, aqui, mas, mas eu nem queria CJ. experimentar Eu cheguei além dentro disse Vou comprar pá, nem, me uma cagar Vou comprar aqui a roupa do CJ E estava-me a vestir para o CJ O pois CJ eu... do recreio Não o CJ de San André Sim do recreio e depois o Chico disse: Ok, mais experimentar, porque isto não te vai Tipo, não tens que experimentar. Eu acho que não vai experimentar o caralho. Ele experimenta que é melhor e não me servia, nada me servia daquilo. Obrigado, Chico. Poupa aí ali 30 paus. Só que depois. Não aí Peraí, não sei, eu estou a dizer a Bessa. O que fosse. E depois eu abri-me para o Bessa. Eu disse ao Bessa: Vamos embora, estou está aqui dentro. Ele falou assim, não é bem que se é xis. cá fora. Estava à espera do Chico. Chega ao Chico com 3 caminhões de roupa e duas asiáticas atrás a segurar ainda mais roupa. Porra, mano foda-se, desculpa, eu, eu sei que se calhar não querias estar lá dentro, mas tiveste e aproveitaste soubeste também viver o momento não, acho que, eu, eu, eu acho ali... que é uma meditação não. te faz isso tu podes, agora, isso agora isso é podes isso estar agora podes não gostar isso também é verdade, não, não, não, há várias coisas há a preparação que eu fiz de género, ok eu vou ali, eu tenho um objetivo e um propósito uh, vocês não me viram amanhã porque fomos em carros parados mas eu também porque só dormi duas horas estava estava a dar-me pica e mas, a dizer, mas, tu a minha ca... mas tu és boé diferente do Castro quando estás com sono ah, eu, eu tenho eu se tiver se tiver se que tu estar acordado, com sono tu estás cheio de energia ou não Sim, pronto mas, mas, mas é diferente eu sinto que sou uma merda quando estou com sono não <risos> foi é. é há toda um, há todo, mas isto para dizer que há toda uma preparação e, e, e, e que eu vou para aquele momento porque para mim é um momento puramente uh, instrumental Outro. aquilo não não traz -me, obviamente alguma satisfação e etc mas é eu vou com este objetivo e etc. Isto para dizer relativamente àquele hábito de não comprar a roupa. De não me deslocar e fazer esse esforço. Quando a minha mãe me comprava a roupa, a minha mãe aparecia-me com roupa. É. Pois, tu nem sequer tinhas a cena e de ir isso, com ela ao isso, shopping. Ela trazia-te, simplesmente. Não, por, por vários motivos. Porquê é que eu deixei de ir? Porque ir com a minha mãe comprar roupa quando eu era miúdo era, era um dia tédio. Inteiro. era Para começar era demasiado tempo a escolher roupas que fossem para mim. Coisa como passar, ah, agora experimentei este, e agora, ah, agora vê isto, que, ah, não tem que ser t -t calças, Ai, tem de experimentar de sapatilhas, e tem razão, que, que, também, Veste umas calças, experimentas de sapatilhas para ver como é que fica, de qualquer maneira. Uh, e eu ganhei, gan ganhei esse hábito de ir com ela, o trauma de depois também tinha que ir às era as compras para ela. ela pois. Eu cheguei a sair do bar shopping às duas da manhã, amigos. O quê? E, mar, o shopping estava fechado, mas a, a lojista ficou lá com a minha média às duas da manhã. Aí, Auron, não se faz. Ah, não, a logista, a logista não se importava nesse Foi. caso. A comissão. Exato. Um, e Ela mandava mensagem à minha mãe. Ah, temos nova coleção. Bem, pois, não me importa. Para dar <risos> comissões dessas, não <risos> <te> importa. <risos> eu tinha que ir dos <risos> para roupa para casa. <risos> e, Mas ele ficou isso... até às duas no Mar de Shopping. Ficou, Pronto. ficou. Isto, isto para explicar a minha relação com a roupa e como eu compreendo que duas, é engano, diametralmente oposta à, à, à relação da generalidade das pessoas que, que têm que tem alguma que tem uma ligação e essa parte da confiança e da saúde mental é super importante a confiança é importante para, para a saúde mental ou a insegurança é detrimental para a mesma por outro lado o o laxismo, o não querer saber de ti, o não querer cuidar de ti, seja de que forma for, não é positivo para a tua, para a tua, para a tua saúde mental, para o teu bem-estar no geral no entanto, em termos da história da humanidade, o espelho é uma invenção relativamente recente. Yeah. O Narciso, é. de, onde veio, de onde veio o mito... Do, do, Narciso. Do, do, do, do, do Narciso. De onde veio a palavra Narcisismo, mas é um mito do Narciso. Era um personagem que não Desculpa, Não sei se ele era bebaço, não. Ele vê-se uh, o, o, o próprio reflexo na água. Certo. Não é... Ou seja, esta é ideia de, de que tu, para <risos> começares, para fazeres o teu dia, banhares-te, passares algo que retiras impurezas, a su sujidade da tua pele, sim, tu vês muitos animais a, a ter comportamentos desses, por exemplo. Mas o, a ideia de te olhares, de te reconheceres, para começar, um, uma forma de vida capaz de reconhecer a sua figura visual, a sua forma estética, é um passo muito grande em termos evolutivos. Ei, bro, vi um vídeo de um urso a hum. olhar-se ao espelho, mas não é a coisa mais engraçada, <risos> coisa engraçada do senhor. Yeah. O <risos> bicho estava a fazer com fonoar. <risos> a tentar atingir o outro urso. O outro urso, o outro urso não existe, Pronto. não é? é um Exato. Essa, ideia, essa ideia de que tu... É um <risos>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 é verdade. faz lembrar aquele pessoal que quando andava a estudar que tinha tipo 47 canetas, estás a ver, e no sumário escrevia uma palavra com uma coisa <risos> e sublinhava é com outra? Isso Por pode usar. ser uma questão de organização, pode ser é uma questão. É. <risos> Aquilo, porque é. aquilo era tudo menos claro, organizado, tu simplesmente era bonito, tu, tu, <risos> era uma colorful mess. Tu, é, nós os três, e eu vou me disto mais tarde, bem mais tarde na vida. Nós três temos uma visão muito distorcida do que pode ser A organização, se, ser sistemático no estudo, nomeadamente. Estudo. Tu nunca tiraste Sumário. um apontamento, muito menos estudaste o que é primo. Eu tinha uma folha, <risos> acho <folha risos> que, que dava <risos> para o ano todo. <risos> Escrevia o teu primeiro é dia e o marco, último amigo. há pessoas por exemplo uma coisa que eu, eu eu dizia sempre a mim próprio que ia fazer nunca fiz na vida F fiz uma vez Quero que na eu... primeira semana depois da biologia ler o sumário não, não, não passar o apontamento a limpo ah mas por isso okay. é que eu nem apontamento... tinha os sujos para passar o limpo <risos> imagina o pensa, pensa na forma como tu organizas a informação escrita pensa num site ok o cabeçalho tem determinada cor e tamanho também de letra. Às vezes termina de tipografia. O corpo tem outra. Um, um comentário que esteja ao lado, por exemplo, até num vídeo de YouTube, um comentário X ou um Y, a forma como a informação é veiculada tem diferentes uh, formatos para poder ser mais fácil e rapidamente entendida. As pessoas que estudam verdadeiramente, muitas vezes, criam um desses sistemas de absorção um própria de informação. Cadeia. Por isso sim, tens a... Uh, e eu nunca fiz isto, mas tens a, a caneta amarela para sublinhar determinadas coisas, a, a cor de rosa aquela, para aquela outras. Cor de pele, aquela, aquela cor de pele, aquela florescente que... As a por exemplo. Coisinha parece que é que meia Fátima, sim, não é? Sim, é. Exatamente. E depois há pessoas que têm apontamentos organizados nunca tinha uma dessas. <risos> e eu Pronto. tive, eu tirava <risos> Há pessoas que são assim, se calhar só usaste aquilo para desenhar. É para, é para isso, ser mas, mas é. eu, acho que era eu, engraçado, eu acho que era engraçado nós conseguirmos, tipo, por magia, estás a ver? Hum. Metermos aqui as três mochilas, as nossas três mochilas, décimo ano. E okay. abrir, é que estava lá dentro. Do nosso décimo <risos> ano da altura. <risos> não, não, não agora Mas da altura, estás a ver? Certo. Pegar no, no, no meu eu e no tu <risos> e, por, e, certo. e pôr aqui as três mochilas. Vamos ver o que é que para tem. Para começar, décimo ano... Décimo ano Aurélia. Décimo okay. ano Aurélia, os, os nossos três Eu não sei se vocês ano. tinham mochila sequer. Eu tinha uma mochila. Pequenininha. Pequenininha. <risos> Eu tinha, eu tinha, eu tinha. Eu uma mochila, eu tinha. uma mochila. Eu, tenho, eu tenho uma mochila. tinha que disfarçar, é? Né? Ok, ok, ok. okay. Não, estás a ver, mas... olha, por exemplo, eu, eu, eu tive duas colegas na faculdade que, que tinham... Como é que se chama? Não é memória idética, idética é de quando de É chamada memória fotográfica. Sim. Eu também tinha essa merda. Conte lá. <risos> perdeste, bateste com a cabeça um dia e perdeste. Ah, oh, pronto. Então. Eu, tenho, eu sempre tive memória fotográfica. Tu não fazes ideia de Mas eu não tinha é. onde cartão de memória, cá, mano. <risos> <risos> desculpa. E ainda estou com o um narço na cabeça. Estás <risos> mesmo, meu hoje. Eu sei, estou a estou a rir peço desculpa. e e, e, e a eu... Foi uma uma pai e não pessoas... sabia. Diz? Foi pai e não sabia. <risos> Diz-te desculpa. Se calhar <risos> sabe. Eu. O... Uma dessas pessoas tinha memória fotográfica tinha um esquema muito próprio de sublinhar com cores diferentes, no caso, não para identificar. Quer dizer, era para identificar a informação, não Mas caso. era para se relembrarem. Né? Porque ela assim que via aquele, aquele tipo de cores, tirava, tirava a fotografia. Era impressionante ver a forma como essa pessoa escrevia exames ou qualquer coisa. Espero que tu tinhas duas colegas Deu assim. duas pessoas. Não. não, é assim, isto em não. termos probabilísticos não Estavas a Steve bem do vez. Não, não, não. Isso é, isso é em termos, isto é em termos probabilísticos Foda-se ao Matilde Em termos probabilísticos não é assim tão... Era a Joana e a Daniela Sem não é flash, assim, não é assim por favor tão... Não é comum Aí, ó, caso Desculpa, pá Foda-se, agora também não posso também Pode posso. haver um episódio, desse. vezes Tenho memória curta, é alonga. longa o... <risos> o <equipe dos> episódios <risos> Desculpa, está bom, desculpa. desculpa. Dá tu tens-te queixado, estou a fazer uma piada, não posso fazer uma piada. Tu podes fazer todas as piadas que tu quiseres. Isso Eu não, não sou uma delas. rapaz ah desculpa. Fez aqui uma audiência. Desculpa. Mas é <risos> que não sei se dá a passar. Dá, desculpa. Pronto. Desculpa. Ok. Olha, e o tempo? Diz que ver. Eu não Olha... sei, mas a previsão é compra de barcos. É. Olha. Ah? A previsão é comprar barcos. Não, tá deixa a... só, deixa Vê... só. A marinar. <risos> o cara de... não, Pessoal, esta, esta esta foi uma transição de tema porque já, já estava absolutamente <risos> impossível. É ah, mano, também tá, à tá, mente, mas podemos um episódio a rir nos Continuar esta... Claro podemos rir. Não podemos rir, falou-se que... Não, não, não, agora estamos com a rir. Com esta economia não se pode rir agora. Temos que nos rir, bro. <risos> Eu não consigo, consigo respirar, aí <risos> não, mas como é que está o tempo, Francisco? Está chuvoso, Está chuvoso? E a culpa é do Carlos Moedas. E a culpa é do Moedas, bro. A culpa do Moedas. Chegou lá há meio ano e tem que limpar coisas da 3 ou 4. que três 3 ou 4? Estamos a falar de uma coisa que... Quando é que foi do é Ramal de Lisboa? <risos> <risos> Lisboa não foi construída como Roma. Sabes o que é que se diz, de... que é que diz de Roma? Sim. O que é? Quem tem boa que vai a Roma também sim, <risos> também sim sabes que não é quem tem boca vai a Roma então é, isto, sempre tive em andar, é quem tem boca vai a Roma que é que eu disse? diz mal de Roma, vai a, vai -a tudo junto ah vai porque na altura eram os romanos que tavam, tipo, tinham tudo ou seja quem tem boca insulta Roma mas eu não, eu, a origem que eu conheço não é por isso sério, porque os Roma, as estradas foram começadas a ser construídas por romanos e quem, consegue, quem fala Acho, agora, eu acho que as não, não sei se as estradas foram todas construídas por romanos. A invenção das estradas. Uma das é, grandes é... evoluções tecnológicas dos romanos foi foram a tecnologia de construção de estrada. Tecnologia. É, Mas é, vai errar é mais fixe. Mas o que é que tu achas? Mas podes verificar. Verificar é sobre quê? Se é culpa de moedas? Não, culpa de moedas nunca poderá ser culpa de moedas. Até pode ser. Alguém pode apresentar esse argumento. Eu não estou a vê-lo. Nem vi ninguém a fazer de eu, forma pronto. objetiva. Mas essa era uma pergunta que eu queria perguntar, Francisco. Uma pergunta que eu te queria perguntar. Que é, eu hoje vi. Enquanto estava na casa de banho via vários tweets de várias pessoas. Algumas que eu até simpatizo intelectualmente com elas. Eu sempre quis esta merda, bro. Não, mas algumas que eu até simpatizo, outras que nem por isso. Mas a falar mal do Moelas. Do Moelas. Do Mo <risos> <risos> Ora acabaste de dar o nome do Contra Informação, ao é <risos> A falar mal do moedas Sendo que é um homem que está lá, uma pessoa, né Que está lá há um ano. Certo. Como é que isto pode ser culpa de moedas? Não, não, é, calma, nós estamos a achar que o problema é apenas infraestrutural. Eu não vi, eu vi algumas pessoas, e também eu a manda vir, obviamente, na, naquele esgoto ao céu aberto, que não é Lisboa, é o Twitter, neste momento, um, que... Um, a tecer comentários relativamente a isso. Acho parvo, porque a, a, a questão também. infraestrutural não é, pelos vistos, cheias inundações não são novidade, talvez isto seja um bocado cataclísmico. Parênteses, a minha avó, quando este começou, teve uma das saídas mais fofinhas. Fofinhas de género. Relativamente à pessoa que ela é. O Bessas está a cenar, significa que o Cacho, Cacho tinha Cacho, razão relativamente Cacho. a quem tem boca vai a Roma. Vai-a. Hum, que disse assim, e depois estes palermas não acreditam nas alterações climáticas. Yeah, fofinha, é fofinha, fofinha. Isso é a minha fofinha. avó, nascida em 1939. É fofinha. Um, por isso, Giga Chato, tu nasceste em 97. Uhum. O... Voltando atrás, sobre esse argumento, ah, não, não vejo nenhum. Isto eventualmente poderia ser uma política sazonal que não teria sido posta em prática. Não parece que tenha sido esse o caso. A questão infraestrutural, talvez até. Ah, Mas imagina, em novembro, e eu isto vi em vários sítios, inclusive uhum. aqui em Guinga, no Mar, no Porto, uhum. eu vi as tampas das, das sarjetas yeah. todas levantadas. Eu não posso falar, e eu aproveito... Há pessoas que nos vêm de Lisboa, peço que digam caso esteja errado. Mas <risos> eu... Pá, porque eu estou a assumir que não foi feito isso em Lisboa. O que, de certa forma, faz algum sentido, porque chove muito menos em Lisboa eu, eu, do eu, que aqui. Eu, acho, eu não, mas acho... Mas já havia planos de drenagem que deviam ter começado a ser construídos ou seja, infraestruturas que ter sido começadas a construir em 2015, Sim. previstas para ficarem por em 2019 que e que ainda não foram. Eu acho, não? Que, acho que quando tens um metro submerso, super me, não tem muito -te a ver com tampas levantadas. Acho que tem não, bro, o acaba... contexto que. Mano, acaba por ter um bocado, porque imagina, se tá, chovou, é um... foi, chovou, foi. Muito não, porque bom. Tu, tu vias isto a não ser feito no Porto antes. Sim, mas o Porto é diferente, nós esquecemos de uma coisa que o Porto tem que Lisboa não tem, ou tem menos. Que o Porto é uma, plani é uma planície. Não, o Porto, porto é, é muito, inclinado, é muito é inclinado. Tem muitas inclinações. Lisboa, tem, Lisboa, Lisboa é também tem, bro. Colis. Lisboa é pior, porque tem vales entre as colinas. O Porto é só um de rio. Tipo, porto porto é, é, Lisboa não é uma planície. O caso co... tem uma ideia errada, Lisboa. Lisboa eu não só é, só é um sítio um que, que chuba cai e fica. Do tipo, é isso que eu não percebo. É que lá está. Não, tem a ver... Atenção, aparentemente... E eu não me informei propriamente sobre este assunto, mas tem a ver com a excepcionalidade da de, deste fenómeno. Sim, de que choveu então, muito, choveu sem não, dúvida tem alguma. A ver, tem que tem ver com isso, tem a ver com a falta de, de, de preparação a longo prazo, mas fundamentalmente tem a ver com, com aquele que é o grande problema das nossas cidades, que são todas impermeáveis. Certo. Ok eu continuo a falar, só vou procurar aqui um tweet. E tem okay. a ver, e tem a ver com, a ver com, com um problema de uh, sistémico de, de planeamento urbano que nós temos, que é o de nunca prevermos nada para além de normal. Que é que é... Não temos um plano para uma catástrofe, não temos um plano para uma para um desastre natural, é uma coisa que não possamos prever, não temos um plano para. Não somos fala-se muito no, nos países em desenvolvimento e nomeadamente naqueles como a Costa Rica como o Myanmar etc como as Filipinas, que estão muito sujeitos a, a fenómenos climatéricos extremos fala-se muito de, de ser resistente ah, a, a, a, ao clima Epá, e nós não pensamos nisso, porque temos um clima temperado e está tudo bem, mas isto nem é só o clima é seja o que for, qualquer coisinha que aconteça parece que não há preparação. Ninguém pensou em mais do que um, um cenário. Na forma como, como as decisões políticas e infraestruturais são, são tomadas em, em Portugal, eventualmente noutros países, mas a falta de realidade conheço. Isto faz uma impressão absurda. Faz -me mesmo... assim, há décadas que se sabe que alcatruar estradas... Para cultuar metros e metros e quilómetros e quilómetros quadrados de superfície impermeabiliza e traz problemas a nível da acumulação nem é, só, nem é só de água quando chove muito. Verdes. Porque os espaços verdes fazem nós temos uma série de problemas e, e temos esse problema temos por exemplo, é já evidente há vários anos que por exemplo árvores mesmo, mesmo que em pavimento trazem <risos> uma grande qualidade de vida deixem por exemplo a temperatura, temperatura da, do, do deixem, sol deixem até 16 graus meu Tipo, me fizeram testes. Certo, Castro. Mas isso, até 16 graus. Porra, mano, imagina tu, com 40 graus, tens sensação térmica de menos de Não, não, não. Tens toda a razão. No verão, bro. É ótimo, mas eu não estou a assumir que em todos os casos era possível descer 16 graus. Não, mas desce sempre muito. Claro, precisamente. Deixem até. Podem descer até 16 graus. A questão das árvores, a questão da temperatura, a questão da qualidade do ar. Há várias dimensões que. Pá, escapam por completo as uh, pessoas que tomam essas decisões e este é um problema com várias facetas é um problema de informação as pessoas tomam decisão, as pessoas as, as pessoas que tomam que tomam as decisões aparentemente não se informam ou não se ou não se fazem reunir de, de pessoas que sejam capazes de as informar certo é uma é, falta de, de cultura política mesmo, no sentido de tomar boas decisões, de se responsabilizar por elas, porque isso não existe, não é? É isso mesmo. Ah, isto está tudo mal, a culpa é deste gajo, a culpa é daquilo. Ok, e quem é que se vai responsabilizar por esta merda? Aliás, eu, eu, eu, já partilhamos isto, lembras-te? Dentro dos Rios. Uh, a tragédia de Dentro dos Rios. E, e louvam muito, olha, falta-me o nome agora dele... Uh, Falta-me o nome do ministro das que infraestruturas morreu? da altura, sim. O, o Jaime? Jaime? Não me lembro. Mas, mas isso é irrelevante. louvá Louvalam... <risos> Louvaram durante anos. Uh, a atitude dele porque assumiu responsabilidade política Mas e se é que demitiu Mas Man, última para mim responsabilidade política é corrigir aquele erro de forma Tarsísio a que nunca mais Freitas. aconteça e depois podes demitir-te e assumes de facto isto Tarcísio de Freitas não Freitas um, mas assumos responsabilidade política é corriges aquele erro, implementas um sistema para que aquele erro ou erros do mesmo estilo não aconteçam, preferência no mais fundamental possível para que seja aplicado a outras áreas, e aí sim demites-te e assumes a responsabilidade. Bem, mas eu acho que isto faz, eu acho que isto, isto acontece muito. Isto, uh, me interessa se é de esquerda ou de direita, acho que na, na, na minha forma ingénua de ver política, acho que um, é, estás a puxar a corda, estás a ver? Vai -me para um lado, vai-me para um o outro. Para o lado, para o lado. mas está assim, a ser uma merda. Não há tipo um... ninguém se responsabiliza, as coisas não dão três passos para a frente, depois voltam de três para trás passado quatro anos. Sim, é não isso. Não há tipo andas aqui numa redoma. Mas mas porque essa é uma das. Eu acho essa parte a falar até parece um gajo tipo muito adepto de, de um sistema antidemocrático, que não sou obviamente, mas é é um, é, é uma das perniciosidades de, de uma democracia liberal. É que popularidade, votos, tempos de permanência no poder relativamente curtos para aquilo que são projetos de construção... Podia ser para 10 anos. É sim, em teoria é, 12 anos. Se de 4 em 4 anos vences o sufrágio, estás lá, estás 12 anos numa Câmara Municipal. Por exemplo, que é, mesmo assim pode ser curto, mas que tens de fazer cedências, tens órgãos deliberativos, como assembleias, no caso, municipais, por exemplo. Mas, mas é uma dificuldade. E depois é precisamente essa a ideia do... Do carreirismo, do, do, do, do político profissional. Eu acho que se o político profissional se regesse por um código deontológico mais claro, faria, faria todo sentido. Haver tipo um limite para trás na política. Não é um limite para trás na política. É que eu estou a dizer, se calhar não, imagina. Quem são as melhores pessoas no determinado campo de ação profissional? Mas és subjetivo. Normalmente são pessoas que tenham, possam subjetivos é, mas posso que tenham mais experiência sim mas o Jerónimo saiu a para por muitos e outros tipo uh. é, mas os, pronto aqui fizeste agora uma boa distinção que eu não estava que eu não estava a enquadrar nisto Tenho que um é bocado. a diferença não mas é a, a diferença <risos> entre o entre, entre o político que era o termo que eu estava a usar mas eu não estava a falar bem de político eu estava a falar até de governante porque Sim. o Jerónimo nunca foi governante. O mas, mas, próximo mas, mas, que o Jerónimo mas, teve de governar foi não, não, durante mas as sem Mas teve lá. Que teve e influência e poder. É? Teve influência no poder, mas não. Mas, não, mas não, por, não, por exemplo, não. tu não precisas estar no governo para teres influência. Precisas ter poder. Os, os poderes estão separados. O Jerónimo de Souza, até mesmo aí, tinha, tinha um poder deliberativo e tinha um poder de influência, mas o Jerónimo de Souza sempre, sempre, sempre esteve no, no poder legislativo, eventualmente ativista, que não, não, é bem, não é um poder formal. Mas eu estou a falar de poder executivo de tomar esta decisão e esta decisão faz de acordo com sim mas eu acho que mas eu acho que é tão é importante também uh, o outro lado ou seja mas não podes ter maioria absoluta como tem este primo agora mas a oposição sim. é muito importante sim ou seja também tipo se tu ou seja uma vida toda na oposição mas isso... como teve Jerónimo, tirando na, na altura das vingança sim é, acho que é a oposição de um partido como o PCP se seja é PCP CDS o que seja estás a ver um partido de um dos principais portugueses agora o CDS não é mas antes era Tipo, é importante, eu acho, também haver. Não? Não, não, não, sei, não, não, digo não, não. Eu. A renovação é super importante para dar, para dar representatividade, para trazer ideias novas, formas novas, diferentes. Super é isso que eu estou a dizer, para não de... criar vícios, mas há limites que existem, há é limites que existem. Mas não existe nestes, nestes casos que tu pode estar uma vida inteira. Depende é. do regulamento inteiro do partido. Tu podia ser, tu podia ser o, Depende o do regulamento o... e da dinâmica inteira, porque repara. O Jerónimo esteve muito mais anos do que outros líderes partidários. Isto tem a ver com a cultura e com a ideologia do partido ao a qual ele... Certo, Sim, qual é não, não, eu ia dizer presidiu, mas, o qual, mas que ele liderou, porque ele era presidente do partido. Certo. Sim, mas não interessa. Tu podes, tu podes sei lá... Do, o... mas, mas tu podes colocar estatutariamente isso? Tu, porque o partido porque... Tem, tem nos estatutos que o líder XYZ não certo. pode ficar pronto eu não sabia isso, não sabia disso pensava que era. tu podes colocar livro livro de fazer isso faz parte também da, da tua cultura interna posso, posso podes dar aí pode... o... <risos> Sim. o Castro vai ler nos antes um se tweet antes de leres o tweet Sim. Jorge Coelho aí. Jorge, Jorge Coelho. Coelho é isso já é, já é um J não mas eu... Jorge Coelho Coelho <risos> <risos> um, mano isto, opa, eu eu, eu adoro... imagina quando tu chega... <risos> eu não sei é, porque a minha é a minha questão acho eu acho que... É muito difícil, tu percebes a ironia ou... ou é por escrito. Por escrito. Certo. Eu acho que não foi ironia, mas é por eu, eu... Eu quero achar que não foi ironia, porque se não foi ironia... Tenta ler é, sem é ironia. É delicioso, mano. Porque eu, eu sou apologista de, de espaços verdes, de, de espaços, desculpa, de, de meios para... Pessoal de bicicleta, pessoal de trotinete elétrica, estás a ver? Mano, eu sou 100% apologista disso. Uhum. Para mim, que, que haja forma de eu poder ir para o trabalho, estás a ver? De uma, de uma forma prática e económica. Bro, há maluco. Right. Tipo, quero isso, estás a ver? Uhum. Só que depois tem essas pessoas que defendem isso, mas que depois vão quase ao extremo do ridículo. Ok. Tem aqui o Luís Carvalho, que é este bacana, está aqui. A chuva torrencialmente. Assim Aí eu outro o neto, está a saber? E eu disse: era o seguinte. Carmoé, o trânsito não está todo caótico. Está caótico para quem usa veículos ineficientes. Para mim e para mais algumas pessoas, foi um dia normal de circulação. Com este tempo, tipo, tudo a cair, bro! Ou seja, okay. isto para mim é, mano, eu sei que me parece ter muita piada, mas na minha não, cabeça não, não, está não é Está aqui, diz-me se isto parece que é irónico. Não, não é irónico. Parece irónico? Não parece. Me tira print para depois colocar Já mandei. Uh, certo, pois, é engraçado uh, que o Luís Carvalho pense dessa maneira. Infelizmente o Luís Carvalho não tem que passar por nenhum túnel. Também tunel. te vou mandar isto para tu pôr. Um, um comentários, lá vai <risos> Que é um gajo enterrado no, numa poça. Lá vai ele, um menino tão Assim, pronto. Uh, Luís, talvez tenhas sido irónico e nós não deixamos a não perceber, sei. mas, mas não és um não, babaca. Não achas-te em piada isso? De tu queres? eu acho que então, tem é por... piada, mano. Imagina. Porque por... eu, eu acho que é, ó, não é por maldade, é só inocência e, e ingenuidade, um bocado. Uh, não é maldade, e não sei se imaginar pode ser, é o problema de, deste, da, de uma cultura generalizada de pensamento que existe hoje em dia, inclusiva, onde não devia ser que é nos meios académicos. É que tu defines o teu, o teu, o teu Tua bolha, uh, não, eu ia dizer o teu end game, tu defines o teu objetivo final e depois vais construir o um argumento relativamente a isso. Faz mais sentido, isso a dizer. É o que o gajo está a fazer. Ele queria dizer mal de moedas. Porque, queria se, falar isto queria, ser sincero, Queria dizer mal de moedas. Olha, eu ando de bicicleta, tu não querias chear nas para os, para os yeah. ciclistas. Mas, mas, a, mas é estúpido. É absurdo. Perde. Mas eu. Porque, eu, eu, eu, porque, eu, porque, porque, porque, porque imagina, eu li aquela mas merda. Mas há pessoas muito habilidosas a fazer isso, parecendo que não. Pessoas eventualmente, não sei se mais hum. inteligentes ou, que, ou no, em momentos mais iluminados do que o Luís Carvalho, fazem o isso. O gajo estava a chover, tinha que chegar aquela merda rápida, estava aqui a chover. Com <risos> intuito feito, feito de cabeça quente mas eu é, eu é, um mesmo, só, só, só uma à parte <risos> que eu, porque a cena, Isto é somente que o Luís Carvalho não é um boto do Elon exato, Exato Porque imagina Isto que este <imits> bacano fez yes, Que eu achei, epá, achei mesmo engraçado Eu acho que, que toda a gente Eu acho que sou assim bué, E acho que toda a gente é assim um bocado Tipo Temos um objetivo O que estás a dizer é, é te, te, te, te, te Explicaste muito -me melhor do que eu o que é, o que é. Tu queres tu quer justificar aquilo ou... que é o teu sentimento primário? E vais justificar uma coisa que, que, não, é, não, que não é. Não sei que isto seja justificável não é? Mas que, que não é bem assim. Estás a, estás a ver, não. por um ponto de vista. estás a, estás a Estás a ver, não, estás a eu, a ver de de forma... Neste post consegue três coisas: enaltecer-se, mandar, sim, mandar sim. o moedas abaixo sim. e mandar quem anda de carro abaixo. Ah. mas o objetivo não é porque se o teu endgame é tu conseguires meter se isso é no centro de Lisboa Luís Carvalho deixa-me dizer que és um privilegiado de merda porque as pessoas que têm de viver em Torres Novas a cor entre aquilo é um dos comentários é? e, já, vai dizer isso é quem anda de comboio primo <risos> que está a piada agora que não pode apanhar o comboio isso foi exatamente um dos comentários era esse e, já, isso é de quem fala de um ponto de vista muito privilegiado Estou eu a conjecturar não é? Sim, mas, mas, mas, sim mas, mas, mas eu acho isso engraçado. Acho que nós já fizemos. Eu, eu gostava de saber de uma merda que eu fiz assim. Gostava que eu me dissessem, fizeste isto assim, não, não soube isto mas estás certo. a defender uma coisa e te deste um exemplo estúpido. Desta... Eu, eu acho que nas redes sociais era um bocadinho diferente, porque tu, embora sejas bastante impulsivo, ao contrário da generalidade das pessoas, não tens uma ligação direta entre as, as coisas que pensas e os teus dedos no Twitter. Eu sou muito seletivo. Tu, tu, lá está, tu até pode ser por impulso que fazes mas é, é. tens algum pensamento ali, não é uma cena imediatista, porque é o que isto é. E, e a forma como as pessoas. Ele não pensou duas vezes antes de pôr isto. Ele escreveu o que sentia ah, pô, e siga. Não pensou, não cara, pensou nada, sentido. bro. Ele ah, não pensou é. duas vezes é. nisto. Ah, pois é, porque, não, porque não é isso. Antes de terminarmos, só porque é isso. Terminamos então. Porque é isso, de facto. É o primeiro pensamento que te vê à cabeça. Escreves. Tipo, yeah, Jane, estás de bicicleta. Repara, isto passa-nos a todos pela ah, cabeça. Estás é. numa situação, vês, estas pessoas cometeram erros, é. o responsável por isto olha é um burro, mim. eu sou intelectualmente superior, estou aqui numa posição fantástica, uh, e se tivesse uma ligação direta entre os teus pensamentos e a tua forma de expressar, não. não é isso, mano. Eu, sim, é isso, eu sei, mas eu acho que muita gente faz isso. Twitter, imagina, Twitter olha, estou é aqui, vejo um, sei lá uma pessoa a cair, estás a ver? Certo. ou algum tweet e eu acho que eu e muita hum. gente vê uma pessoa cair, piada, whatsapp mas, certo. Para os amigos certo, isso. certo, certo, <risos> certo, certo, certo são duas formas, José e aquilo que eu vou dizer que é burro os meus amigos é que sabem só os, só os meus amigos é que sabem, estás certo. a ver? Então, se calhar estamos a falar de um sítio são, privilegiado é. de quem tem amigos ah, sim, também é verdade <risos> também é verdade mas se calhar é importante isso e o primeiro, olha para ali, estás a ver? Barraco 27, o caralho Rosalia. Por isso é que agora aparecia mesmo o Reddit. Tu precisas de te dizer? Porque eu falámos juntos. Estava no WhatsApp. Não fui ao Twitter dizer essas malas postas, estás a ver? Certo. Ainda que bateu-se. Barraco 27 na Primaveração 2022. Comentem se quiserem. Exato. Exatamente. E acho que é uma ótima forma de abandonar-nos. Exato. Antes, só para terminar, como está o tempo. Sim. Este bacano, aquedutos dos comboios. Até para a semana Já sabem, deixem like Comentem se vos aproverem Deixamos várias sugestões aqui E sejam amigos E Fernando Santos Vai para a puta que te pariu